Somos a última geração que pode parar as mudanças climáticas e a extinção em massa das espécies. Temos o poder e temos o conhecimento para reverter os danos e restaurar a terra, se agirmos agora. Nos próximos dez anos, precisamos reavivar nossas áreas naturais. Em terra, água doce e mar. A década das Nações Unidas da restauração de ecossistemas Vem para proteger e restaurar a natureza. Em todos os continentes e em todos os oceanos. Os ecossistemas são a teia da vida na Terra. Eles garantem um clima estável e apuro. É Água, alimentos e materiais de todo tipo. E nos protegem contra desastres e doenças. A restauração das terras alteradas poderia evitar 60% das extinções esperadas de espécies. A restauração cria oportunidades de subsistência. A restauração pode ajudar a combater a crise climática. Metade do PIB mundial depende da natureza. E cada dólar investido em restauração gera até 30 dólares em benefícios econômicos. Precisamos fazer as pazes com a natureza. Restaure. Reimagine. recrie. Faça parte da Geração Restauração. Faça parte da Geração Restauração. Faça parte da Geração Restauração.